Mas ele falou que não veio, não é, Não, não. Ele ligou, você é. Foi seis tiros pra matar a bicha. Quer atirar nisso no meio dele, é outro. Ela tava pra matar a ah. bicha. Ah. Tem um negócio de público, não tem? Tem um lugar que tem, um lugar que tem. E pra que essa boba? É porque eu disse ah. que era estava Júlia e essa Você disse que eu tava mentindo. Aí tá gostando de cinco abóbora. Agora ele tava com o de fora eu, eu O canchão para enganchar é no pau. O que É, O que eu vi lá foi ah, assim. Não é um resto, né? Não, era tá aqui assim no rabo. Agora eu vi. O que eu vi foi perto do ânus. ano. Eu digo que é um porco, o que você dizem que é? que é um porco. Que ela engoliu a porca. O senhor não foi dinheiro. Eu digo que é a buchinha que ela saiu pra trás. Tá vendo, baixinho? Tu vai comer aí mais eu gosto. Olha a vida que tem é passar lá pro lado do gol. Não, isso aí eu toquei negócio tá rua ali na estrada já era correndo. Hoje quando ah, eu vi a frente, eu tava indo aí. Não, não, eu só era na frente com a porra. Nós todos os quatro lá, tava lá. E por um contra um, nós já um. Agora vamos cortar a barriga dele e vai filmar. Vamos cortando a barriga e tirando o cara ela comeu. Vamos ver. É, corta lá que não, bora vamos aqui. acho que eu vim ver dessa chuva aí. O É, corta aí é. pra filmar, mas tira minha boba de pé. Uhum. <risos> tu <Eu fiz> <risos> tu filmei? É, faz direitinho para tirar a panha. Não, calma aí. Tá abrindo lá eu que tentando, vamos falando aí, gente. O veterinário de cobra <risos> é abriu na é cobra. A, a boba tava aí, dentro dela. Tá. E o couro da bexiga é duro, né? Olha aí que carne bonita, só. Que carne bonita. Ainda bem que eu já almocei. Eu, vou ah, bem, eu acho que essa carne é bonita. Olha o que é, Mateiro, cara. Eu não disse que era um mateiro. É bem é. o.. É bem o, a, eu é, falei. é bem o que tinha. Foi, foi beber água. Mas é mateiro? Nada. Mas não, não é capivara bode, não? É. é. Deve ser é. capivara. Se não for bode, é. outra pegar uma capivara. Não, é. Se não ser madeira, de que é capivara. Isso é uma capivara. A frente tá para ali, né? É que ele engole de frente. É, a frente tá aí. É, para eu tô achando que ah, é uma capivara vamos, vamos, pelo, mão, pelo, pelo pelo do bicho aí. Baixa em tuar isso aí, porque fica a no bico é? Bota o mal. Não, tá parecendo ele não. Tá parecendo ele não. Tá bom, fazendo par. Tá é. goita essa filha. Deixa eu comer aí leitão, essa daí já sabe o mal. Uma vez depois, vamos. Vamos tomar no rabo dele, quer ver se vocês vão só por um bicho que fica acabando mesmo. Capivara. É, é um não. Ainda dá não aproveita ela aqui, meu povo. Já ó. Barra onde essa bicha pegou essa capivara? Tá? Uma ver esse gratão, que aí tem uma. Aí. Adeus. Rapaz, Adeus. e a bicha vai certinho, hein? <risos> é aí. É. é. Eu falei. A bicha vai é. certinho, hein? É. É. A prancha que tá por agora, né? Aquele é a cabeça dela. Por isso que tava pesado. Olha aí, moleque. Uma capivara dessa aí pesa mais que o menino daquele, rapaz. E ela não engoliu ela, porque não conseguiu engolir o menino daquele. Doideira. aí. ela engoliu na cabeça, mano. Puxa, agora. Acabou a cobra agora. Ela engoliu ela também. É? Né? é? <risos> pensou em engolir um bichão desse aí, viu? Essa aqui pegou é fumba, ó. Ah, do não, é do tiro. Pegou aqui, fumba aqui, ó. Pegura lá, não vai tirar lá, não a fuga, não, Tiago? Aí, ó. Aproveitar a, a capivar. capivara. Ah, ainda tiraram nela na capivara, dentro dela. Ah, tá, ó, tá. Viu duas vezes, tá, bicho. Tá, ela morreu duas vezes. Ela tá inchada. Na, olha, rapaz, olha só. Isso aqui é o seguinte. Ela quebra. Essa inchada, ela cobra, quebra. Pois é, ela quebra. Pra poder, ela engolir. Ah, pô agora foi que me veio a moção, ó. Aí, pô, ela quebra, o tamanho dessa capivara Aí, é do tamanho daquilo que tu vai matando todas a capivara. É, mas essa daí tá, tá boa a capivara, ainda não era que... fácil. Molinha ainda. Aí. Tá, mas ah. pelo amor de Vai abrir nesse tabore, nem mastiga pra taborear. Não, vai, vai inteirinha. mano. E vocês mataram ela facilmente porque ela tava cheia. Puxa logo, tudo bem nós foi que isso, Even though he was injured, the hyenas were still weary of his vicious bite and fatal kicks. They knew they had to tire him out. and when a hyena grabbed him by the flank, he went down but he wasn't out. As gruesome as this may be, the hyenas still killed him quicker than lions would do by strangling him. There was no chance for him now, But from somewhere he found some energy and fought back. But with the loss of blood and trauma, there just wasn't any more fight left in him. and by dawn he was just a blood stain on the grass